A gente está falando de marketing de afiliados e eu trouxe esse cara expert para a gente falar e entender tudo sobre esse mercado. Está preparado? Solta a vinheta, malcolino. Olá, eu sou o Bruno Pérez. Bem-vindo a mais um guia de marketing. A gente está falando sobre marketing de afiliados e tem vários mitos aí no mercado. E para a gente conversar um pouco mais e entender mais sobre isso, eu trouxe aqui o Bruno Augusto, grande amigo. Bruno. Trabalhamos é... juntos, é né? Bruno é o um dos CEO, é o CEO, né? E um dos quase fundadores aí da Billiz Ad no Brasil. Ele vai falar um pouco mais da história da empresa que ele ajudou a construir aqui no Brasil. Trabalha no ramo de marketing de afiliados. E há muito tempo a gente Nossa, trabalhou a gente juntos vida. A gente trabalhou juntos aí na ONU, em vários projetos. Brunão, seja bem-vindo aqui de Marketing, fala um pouco da sua história aí para gente. Obrig obrigado né, por vir, eu <risos> morei muito tempo em Portugal, a AdClick chega no Brasil, eles me convidaram para começar o projeto aqui no Brasil, e eu tô saindo, né? Ah, é, é verdade. Até final de dezembro, depois de seis anos e meio, eu continuo na imp... eu... Até dezembro continuo na empresa. Em seis anos e meio eu estive na empresa e agora vou para novos rumos. Estou né? saindo daqui a cinco dias, é. no dia 31 de dezembro. Mas vamos falar de marca de né? Boa, boa. Vamos falar de marketing de afiliados. Eu vou fazer um bate-papo aqui com algumas perguntas, mas fica à vontade para falar seus insights, experiência de mercado e a gente vai jogando para a galera. Primeira parte é assim: eu sou um afiliado. Então eu tenho lá um, um site, eu gero conteúdo, eu tenho um canal, eu tenho uma página na internet, eu tenho pessoas que seguem o meu conteúdo. Como que eu posso ganhar dinheiro com marketing de afiliados? Tá. Hoje, hoje no Brasil, é, praticamente quase todos os blogs, é, a grande maioria deles ganha com AdSense. Uhum. E isso comparado com outros países da Europa, né, a gente via isso porque o grupo era europeu, você tinha muito blog lá que ganha dinheiro com dados. Então o que, que ele faz? Ele pega os dados da comunidade e de alguma forma... Ou faz promoções focadas nesses dados, uh, ou faz disparo de e-mail marketing. E isso no Brasil não é tão feito ainda. Hoje, não, não, não. É, é difícil. Você, por exemplo, a maioria das empresas de, de marketing afiliado, você tem de 20 a 100 afiliados recorrentes. Uhum. O restante é um cara que faz um, é uma coisa especial, alguma coisa assim. Quer dizer, muito pouco. Na Europa não, você tem muito mais que isso, né? muito, muito. Então, mais, a, é. a penetração é muito maior, você tem um alcance muito maior. Por quê? E, e... Porque eles tratam melhor os dados, Entendi. disparam e tal. Quer dizer, tem mais oferta. Para oferecer para as uhum. empresas que fazem e não, isso é muito afiliado. verdade porque quando estava no grupon uh, eu era gerente de marketing de afiliados na América Latina foi quando mais ou menos a gente fez alguns trabalhos juntos pela primeira vez e era mais ou menos isso assim tinha uma base de afiliados enorme mas quem trabalhava de fato com os produtos do grupão eram 10 15 afiliados Sim. que trabalhavam muito mais banners e ofertas mas não trabalhavam tanto os dados do usuário isso. então acho que essa primeira dica que o Bruno trouxe é se você que nem eu tinha o um Mutiomate, gerava conteúdo, tinha uma base ali de usuários. Então se você tem um grupo, se você tem é, um site, se você produz conteúdo, tem uma audiência, a primeira grande dica que o Bruno está trazendo é você trabalhar mais os dados dessa audiência e você poder oferecer ofertas de afiliados através de email marketing e não através apenas de banners e não trabalhar apenas com banners de outros afiliados dentro do seu site sim, sim. e até porque você consegue comunicar né porque é, depende como você fizer a newsletter do site você acaba trazendo o cara de novo para o seu blog de novo no uhum. site é muito pouco trabalhado isso quase a maioria dos, dos blogs que eu converso ele não tem uma régua de relacionamento com a pessoa que vai lá ele não tem uma estratégia de aquisição de cadastros para o próprio blog essas coisas eles colocam banners e vão tentando sim, sim. É, vai joga tipo é, né? joga o banner e vamos ver o que, que cai aí joga é. Hades, cai e cair. aí é uma coisa legal que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar sobre depende a promoção que você vai escolher na plataforma para colocar ali, porque tem a ver com o nicho de mercado, né? A gente fala muito de nicho de mercado aqui no Guia de Marketing, se você ainda não viu esses vídeos tem o um cardzinho aqui, vai estar em cima da cabeça do Bruno aqui o cardzinho, dá uma olhada sobre público-alvo, sobre planejamento e entender o seu nicho, mas agora você vai dele isso, cara, qual a importância de eu saber escolher? Você está lá na Belize, você tem vários clientes e você precisa entender qual produto você vai jogar para qual tipo de audiência. né? Sim. Qual a importância disso, cara? Assim, um dos pontos, para quem ainda não começou, quem está pensando em criar um blog, né? é muito importante você ver quem vai comprar essa audiência. Então, uh, por exemplo, recente tive, teve um, um rapaz que é muito competente, que ele chegou para mim e falou, olha, eu estou querendo criar um blog de cinema. E o primeiro ponto que eu falei assim, quem vai comprar essa audiência? Aí falou, puta, eu posso fazer acordo, depois eu vejo. Não. Foquem em áreas que já exista essa compra. Ou seja, por exemplo, vamos dizer uma de uma empresa que é parceira, concorrente da Billits, que é a Queen Street, que é uma empresa americana que está cotada em bolsa, que está aqui também no Brasil. Eles compram todos os leads que tem é, de, de universidade, de, de estudante, né? uhum. para quem, quem vai prestar vestibular e seguro alto. Então, se você conseguir criar um blog é, falando sobre a importância do seguro alto a importância da universidade qual universidade é melhor como escolher melhor o curso se, com certeza você já vai ter um cliente fixo é. e aí você põe banners de adsense e põe outras até mas você vai estar tá muito focado e ele vai ter quem compre tudo agora se você vai para uma outra área que quase não tem cliente estou tentando lembrar que alguma não não, não tá me, ou é, um nicho não, muito específico, específico e tal um, uh -huh. assim, que não acaba não não tem não vale a pena você vai gastar um ano, você vai criar um site que vai ter talvez muitas visitas, porque se o conteúdo for bom, as pessoas vão ver, mas depois você não vai ter quem quer é. que é isso. Então, isso entra de duas formas. Primeiro, olha a importância que a gente sempre fala aqui de ter conteúdo bem feito, porque você vai atrair visitantes através do SEO, através de várias estratégias. E aí você consegue, através das plataformas de marketing de afiliados, trazer alguém que vai querer esse contato da sua audiência. E aí você vai poder oferecer isso através de banners, que é o mais utilizado, mas... Trabalhando a base de e-mails do seu público, fazendo public post, você gerenciar essas ofertas que as empresas vão, traver, vão trazer através das plataformas de afiliado para o seu público. E é aí que você vai ganhar dinheiro. E é assim que o marketing de Afiliados funciona, como a gente falou em outros vídeos. E é isso. Primeira parte, a gente falando Fechado. aqui para você que é, tem o seu conteúdo que quer trabalhar. O Brunão vai continuar aqui, nós vamos ter outros vídeos. E se você ainda não se inscreveu aqui no Guia de Marketing, se inscreve aqui embaixo, deixe seu joia, deixe seu like, compartilha. Aqui na cabeça do Bruno vai aparecer alguma bolinha para você se inscrever. Outros vídeos. Te espero nos próximos canais, nos próximos vídeos. Segue a gente. Brunão, valeu. E vamos Bruno, continuar. precisa fazer isso também? Ah, pode <risos> se mexer e é nóis. Valeu!